O que, que você está arranjando de bom? Boa tarde. Ronaldo. Eu conheço, não, ué. É, eu, mas eu conheço é o senhor? Bom, é. É. é. é. O senhor está bom? Eu estive aqui com o Timané. É. Agora que estou lembrando. Você está forte, filho? Graças a Deus. E como é que você está passando? Ué, passando como? Passando bem? Ué, graças a Deus. Com então, saúde? Com saúde, né? É. Tá bom demais. O senhor está com 80 aí? Vou fazer 87 anos. 87 anos. Bom de da conta. Eu tive aqui com, com o, o, o, o senhor Zé. O senhor ficar aqui do lado de cá, fica melhor aqui, que eu fico olhando para o senhor. Aqui Mas no... que quê? Aí. Depois tirar a minha fotografia. É, a fotografia do a senhor é importante. Dessa? A feiura lá do senhor é importante. Ah, é só importante? É. O senhor é muito chique. Importante feiura não, não importa, né? Não, feiura não importa. importa é a beleza interior. É. O trabalho do senhor, a história do senhor é bonita. Graças a Deus. O, o senhor João... É, trabalha honestamente, né? É. E, e aí, aí eu fiquei, o dia que eu vim aqui eu vim com o Timané, mas o Timané ficou contente. Eu falei pra tia Loura, é. que ela que arranjou a gravata do senhor. Né? <risos> que coisa, né? É. Pô, Quantos filho. anos faz isso? Faz né? muito tempo que eu não vejo a Lula e gosto demais dela. Uma né? tra... mocinha nova que Eu vou trazê-la aqui, eu mas. Casei, eu... eu vou trazer quando ela Quando eu aqui. casei, era moça de do... quantos anos? 15 anos, mais ou menos. 15 anos. E o senhor não viu mais? Não, isso sim. É, é... A gente se vê alguma vez nos velórios, né? Que é. é tudo conhecido. Né? Então, a gente se vê. Essas horas. É, eu falei pra ela que eu ia trazê-la aqui. Ela falou: não, eu quero ir lá. Eu quero ir lá ver o meu primo. Né? E o senhor passa você, a ser. Sua... O que você é deles? É só conhecido? Eu sou sobrinho. Você é sobrinho? Eu sou filho do. Uh, casado com a filha do Zéide. Do Zéide? Do Zé, Zé, do Zé Ponce. Do Zé Ponce. Irmão do Zé Manel, do Tibané Filho do, do Tibanuel tio... É, filho do Tibanuel É. Estou casado com a filha dele. É a filha do Zé Ponce, Zé mestre, Ponce. neta do Mané Ponce. É, neto. Pois é. Eu, eu perdi a minha mãe é, mês passado, dia 26, 90 anos. 90 anos? É. Ela estava no Espírito Santo. Aí eu, eu fui lá... Morava lá? É, morava lá. É, morava lá. Hum. Mas eu estava muito perto dela. Eu gostava de registrar as histórias dela, sabe? Como é que era, aquela luta dela. Eu vou contar para o senhor. Um, um parto dela levou cinco dias para nascer. Não é o seu, não. Não, o, o, o primeiro antes do meu, né? Levou cinco dias para nascer. Mas por que isso? Demorou demais. Menina muito de fazenda, grande. Morava é? na roça. Morava na roça. É. Nossa, é a luta, também. Como é que aguentou, né? É e, e desmaiou e era estava na hora de morrer mesmo. E cinco dias você vê uma reis, uma reis já de, de dois dias em diante ela ah, não está aguentando é, mais. Não suporta mais. Não suporta mais. É. Eu já perdi criação aí para criar. É. Tá longe lá e quando você vê já passou um dia, dois dias. Ela desanima e também. Esse dia para trás estive lá num sítio que eu tenho retirado daqui, uhum. seis quilômetros. Né? Então eu cheguei lá, quando vi via tinha. Foi para criar e o bezerro veio de fasto. né? Meio de vinha a cabeça e as é. mãos na frente, veio de fasto. Então acabou morrendo lá. Quando eu fui lá, já tinha morrido no dia atrás. Mas certo ficou os dois ou três dias lá pelecando é, para pra Para ver se nascia e não nascia. É. Né? Ah. Então a mulher se aguentou cinco dias. é Cinco não? dias é muita coisa, né? É. Pois é. É a vida. É. O, o, no terceiro dia, esses tomaram a providência e foram lá. Já nasceu morto. Não, no bitelão do menino. Seis, é? Quase seis quilos. Vixe, mano. Um homão que. Parece que é. Por Deus mesmo. É né? por Deus. Tudo acontece por Deus, né? O senhor sabe que tem. Ah, é. Que é... É. A vida nossa é um milagre de Deus. É milagre. Deixa eu ver se esse negócio aqui está funcionando. Está funcionando agora. E... Tinha uma neta eu falar com ele que eu passei aqui. Ele falou assim, ah, eu queria lá também conversar um pouco. Eu falei assim, não, eu queria passar sozinho que eu conversar um pouco com o senhor João para contar as histórias dele... eu tava a Franca, fui pra Franca, eram as nove horas, cheguei, era... tô fazendo uma hora, mais ou menos, ver uns negócios, né? Pois é. É a vida. A Franca tá, tá muito complicada é a cidade grandona e tá, tá um... Cidade de você... Você tem a, a metade do, da minha idade, né? Eu conheci a, a cidade ali, Franca. Tinha só uma rua que era aquele Parapipe. Paralepipto. Que, que as pedras é. quadradas, né? Não. Só a rua da estação não tinha asfalto em lugar nenhum. A primeira rua que asfaltaram em Franca foi a Padrancheta. Padrancheta. A Padrancheta que... Asfaltaram ali primeiro. Avenida Presidente Varga ali, aquilo lá formava lagoa, lembra daquilo tudo? né Formava lagoa ali na, naquela Presidente Varga ali. E as outras ruas então? Era aquela buraqueira, aquela coisa. Lagoa para todo lado. Né? Franca então, cresceu Então eu acho muito. que, por aqui, o que conhece a Franca sou eu. É. Né? O senhor com tem história lá? Nossa, vixe. É. E o senhor chegava ali pela Avenida Presidente Vargas, a não, Avenida Brasil, que nem existia. Não, não existia não. não Só? Aquilo era, era uma estradinha. Uma né? estradinha. Não tinha, não tinha casa nenhuma ali. Aquilo foi formado tudo depois. É. Quer dizer que ali na presidente Vargas mesmo, ali, da, ali pra cima. Quer dizer que aquilo não tinha movimento nenhum, não tinha casa nenhuma. É. Aquela ponte ali da Presidente Vargas, eu lembro direitinho quando fizeram aquilo lá tudo, né? Cemitério Novo? Cemitério, Santa Agostinha ali, é. tinha só aquele cemitério lá embaixo, depois que construíram aquele ali. Olha aqui, eu lembro de tudo ali. O parecido quando chegou ali na Avenida é, Presidente Vargas estava é, começando a, a vida ali. O parecido eu, é da minha idade. Se for é mais velho é um ano ou eu mais um ano mais é do que ele. É para ser assim. forma que o parecido, eu conheço ele. E desde que ele trabalhou de empregado para o Diogo, ali na Praça João Mendes, não tinha asfalto, não tinha nada ali, não. Né? Então, ele trabalhou muito tempo ali para o Diogo. Ele levava as coisas daqui da roça, de carroça. e Eu saía daqui de carroça e ia para Franca. Levava frango, ovo, banana, essa coiseira. E, e esse Diogo tinha essa... Essa mercearia ali. Mercearia é nada, é uma coisa atrapalhada lá. E o parecido é que recebia aquilo tudo, né? Forma que ele trabalhou muitos anos ali de empregado por, por esse jogo. E dali é que ele comprou uma casa ali na presidente Varga, descendo do lado direito, para cima de onde ele está, acho que duas quadras ali. Ali é que ele começou. Ficou ali, acho que um, não sei quantos anos, certo? Uns cinco ou seis anos. E dali ele já comprou ali onde ele está e está lá até hoje, né? O Parecido é, o, é o, o comerciante mais conhecido ali de Franca hoje. E o mais rico também. Está rico ele? Na, nas estatísticas, hum, é. ele está em nono lugar. É. Mas eu, para mim, ele está, certo? No, nos três ou quatro lugares. Né? é segundo, terceiro ou quarto é por aí que ele é. tá não é que o que ele tem não é ele não está devendo ele, ele vai com, conforme o dinheiro que ele vai ganhando vai só empregando o parecido é meio é dono de meia franca ali é é, é terreno é casa para todo lado né sabe que para mim é o ele é o maior em Franca aí. O maior, parecido posse. É. Mas ele esse que é isso Comprou aquilo lá era só um, um trecho ali. É. Depois ele foi abrir naquela o supermercado, comprou de baixo, comprou de cima. Agora hoje aquele é que é, quarteirão, é quase tudo dele. É. é? Pois é. Claro que a vida da gente é desse jeito. É. é Pessoa um... trabalhador. Deus abençoa. Abençoa. É. O, o, eu gostei do senhor falar que terra a gente só compra, não vende. O senhor não vendeu nenhum. Graças a Deus, não. Só comprou. Só comprei. E adquiriu muita terra. Não, não é muita terra, né? Quer dizer que eu sou pequeno. Mas comecei de nada, né? É. Comecei de nada. Comecei mascateando. Minha vida... O que, que depois, é mascatear? Depois de... Isso depois é. de, de casado, é que a coisa aperta mais ainda, né? Que tanto é. com a mãe, quer dizer que vai meio estrambulhão. Casou que seja, tem que ter aquela responsabilidade, né? Então eu trabalhava o dia inteiro na enxada que de primeira era tudo inchada, não, não tinha maquinário, não tinha nada, a inchada mesmo. Inchada e foi-se machado. Tinha que saber fazer de tudo. Então trabalhava até lá para três horas, quatro horas, cinco horas, pegava um animal e saía nos vizinhos, comprando ovo, comprando banana, comprando o que achava. E chegava o sábado, punha aquilo numa carroça e levava na cidade para vender. Minha vida foi, o começo foi assim. E eu apanhando aquela posição. Condução, eu pude comprar, certo? Eu já tinha uns, beanos uns 45 anos, por aí, comprei uma condução velha. Parece que era uma caminhonete 60. Tive lá três anos, já pude tirar uma caminhonete zero Graças a Deus, até hoje já tirei cinco, cinco condução zero, né? Agora, hoje foi para tirar outra zero e achei caro e comprei. Mas vou acabar comprando. Aquela D20 que eu tinha, não sei se você viu ela aí, uma D20. Caminhonete D20. Que D20, eu é. Eu acho que eu lembro. Você se ela estava é. aqui, estava do lado de baixo. Né? É. Arru arrumadinha a caminhonete, para trabalhar. Carroceria de madeira, que aqui na roça é carroceria de madeira, que fala a verdade, é, é tem facilidade. Você é para carregar ou descarregar, abre de três lados. Então, fui na Franca, está fazendo uns quatro meses mais ou menos, não Agora, o que que aconteceu? Chico. Roubaram a caminhonete do senhor? Me roubou da vinte, Faz uns quatro meses. E não achou nem pista? Sim, não achei. Pista achou. Ela foi para lado de Minas aí. Meu filho estava lá na loja e viu a caminhonete passar, saiu atrás dele, mas perdeu de vista, andou uns 8 quilômetros e voltou para trás. forma que ela saiu para lá. É. E uma caminhonete que valia uns 35 mil reais. O Sr. João, eles roubaram lá na casa da minha mãe. Não, isso é roubo de, de condição? É todo dia, é. todo dia você está vendo. É É duas caminhonetes por dia, parece que estão roubando. É. Aí eu fiquei muito chateado. Aí eu fui ver a história. Tem gente que tem uma... uma uma história de vida de trabalhar e conseguir com o suor, e tem gente que é de aproveitar dos de outros. De aproveitar dos outros. É. é. E esse aproveitar dos outros é um, é um que rouba, é o outro que, que engana os outros, leva vantagem, é. mas isso é para mostrar que nós vamos ter um encontro lá em cima, um ajuste de conta. É, né? O que que a gente fez? Quem fez o que é certo, correto. E o que é errado. E o que é que é errado. Então, eu acredito nisso. Eu também acredito. Eu acredito nisso. É. Está na mão. É, se não tiver essa consciência, a vida não tem sentido. Ele esse vai dia. pagar. Va é. Essa pessoa assim, vai pagar de qualquer jeito. É. Acho que sim. Né? É. Eu vou contar para o senhor. O senhor sabe, tudo aqui tem um preço, não tem? Tem ué. E lá também. A mesma coisa. A mesma coisa. Se você for, o que você planta, você colhe. Se senhor planta o bem, você vai colher o bem. Se senhor planta o mal, vai colher o mal. É desse jeito. É. eu acho que é assim. É. E isso é isso é bíblico. A Bíblia diz que a sementeira, a lei da sementeira. Você você bota o que você coloca na terra é o que você vai colher. Se você coloca coisa boa, você e vai tem colher que coisa colocar boa. colocar com com fé. Com fé. Com fé aquela coisa. É. É, e as pessoas, a pessoa que fica aí é, explorando e atrapalhando a vida dos Verve outros. deve de exploração. É. deve de exploração. É. Mas é a vida. Pois é. Roubaram o quê? Bem pobre. Então, ele tinha um sítiozinho a daqui uns três quilômetros, mais ou menos três quilômetros. Esse, tinha esse sítio, ele mais um irmão dele, o João Ponce. Meu pai chamava Alonso Ponce. E esse meu tio, irmão dele, chamava João Ponce. Então, ele vendeu esse sítiozinho lá e comprou esse sítio aqui aonde eu moro. que aqui é 18 arqueios de terra. Aqui onde eu moro. Né? Então comprou aqui. Ele... Ele vendeu lá e comprou aqui. Mas isso quantos anos faz? Não lembro quantos anos faz. Foi-me que eu nasci nesse sítio lá dele e Porque chegou ele aqui lá eu vim para cá e eu tava com quatro anos de idade uhum. quatro anos de idade quando eu meu Transferiu pai mudou para cá. cá e morar aqui então para bem dizer quais que eu nasci foi aqui mesmo é pertinho ali onde eu nasci a vida toda aqui nesse a vida inteira desse desse Aí, pedaço virei rapaz casei né? e já fui trabalhar para minha mãe tocando os cafés de ameia e estou aqui até hoje aí a mãe ficou viúva muito cedo né e meu pai morreu de, de faísca aqui nesse sítio aqui assim que ele comprou passado seis anos mais ou menos eu tava com uns dez anos quando meu pai morreu né quando meu pai morreu, eu estava com uns 10 anos. Então, ele era um cara muito ativo, que dentro de pouco tempo ele comprou isso aqui, vendeu lá e comprou aqui, ficou devendo bastante, né? E comprou aqui. E um dia saiu cedo para comprar um gado, não sei aonde, e voltou, e almoçou, e foi roçar pasto. Lá em cima tinha árvore ali, lá em cima, e ele estava roçando o pasto perto dessa árvore. E arrumou um temporal para o lado de, de franca ali, e caiu uma faísca e matou ele. Mas, <risos> ele. morreu segurando a foice. Segurando a foice? É. Um instrumento de trabalho? Instrumento de trabalho. E o senhor Só lembra anquino. disso? Lembro demais, véio. eu já estava com... Com os dez anos, né? uns dez anos? Uns dez anos. E o senhor são quantos irmãos? O senhor nós e mais? Nós estamos que... oito irmãos. Oito irmãos. É. Faleceu dois, que? nós estamos em seis. Quais são os irmãos do senhor? É. É uma porção deles. É. É a Emília Ponce, Tereza Ponce, Angelina, Emílio Ponce, Zé Ponce, João Ponce esse, é Helena Ponce, essa Helena é a caçula, quando meu pai morreu, ela estava com seis meses de idade, a caçula, é. e a mais velha, quando meu pai morreu, estava com 12 anos. 12. Então o senhor é o segundo filho? É, o segundo. O segundo filho? Minha irmã, essa faleceu já, Tereza, então eu sou o segundo. Olha que ela estava com uns 12 anos, certo? E eu com uns 10 e pouco. Olha que é desse jeito. É a vida. Eu sou o João, eu vou parar aqui um pouquinho, depois nós vamos... O, o... Seguiu para frente. Seguir para frente. Na estrada de terra. Na, na estrada de terra. Eu vim é. e passei. Quer dizer que você subiu é. a acerto de São Roque ali. A São Roque. O acerto de senhor conhece aqui tudo. Você irmão. A parbo, né? É. Eu passei num lugar de primeiro, mesmo. De primeiro, hum. eu sabia dos nomes, das propriedades tudo e dos proprietários tudo. Agora hoje, quer dizer que mudou isso, é. o Zé morreu, passou por si, eu fui dando... e eu me perdi. É. Né? Mas os antigos conheciam tudo. É, o pessoal... E, e tudo terra boa, né? Tem muita terra boa aí. Ah. Tem terra boa. Até ali na... na para cada cachoeira ali. Ali A, é tudo terra boa. Terra boa. Agora já para cima já pega as terra, terras ruins. Terra. Que tira... em terra também ninguém me passa não. Eu conheço tudo quanto é terra. Né? O senhor conhece? Ué, conheço aí. Criado na roça. Na roça. Conheço a terra de cultura, conheço a terra de areia, conheço a terra de cerrado, conheço tudo. Conheço essas pedreiras tudo. Essas pedreiras, o que, é que vale aquilo? Não vale nada. É, é só para criar largato. Largato. É. Só isso. E Tirapuã tem umas terras boas, né? Ali tem. Tirapuã é... Mas não é grande coisa, não é terra de primeira, não. É. é terra de cerrado. De cerrado. É, terra puenta. É. Terra puenta que eles falam. Agora, a cultura mesmo, E eu tenho uma propriedade de 25 arqueiros, isso é cultura mesmo. É. Se, se chover e você for lá, você não sai do lugar. Né? O trem prega mesmo. Absorve a água mesmo. Ah, é. é. Cola a terra no... Tem liga? Ixi, muita liga. Né? E é café ou... Mas, não, lá eu dei para os meus filhos plantar café lá. E, e com as partes que não tinha jeito de plantar café, então é pasto. Né? Sempre eu tenho umas 50 ou 60 reilhas. Né? Mas é, essa propriedade minha, em cultura, é a melhor que eu tenho em terra. Essa aqui também tá é Aqui mesmo. também é bom. É. Que aqui é terra amarela, mas é, é uma terra colosso. É Para café, então, é melhor do que cultura. Uhum. Que a terra de cultura, na, na seca, ela sente muito mais a lavoura do que, do que numas terras igual aqui. O senhor está fazendo história registrando história isso é bom né para ficar isso é bom para quem não conhece nada é né o senhor repartir a experiência do senhor de terra é uma experiência de mão calejada né é capinou demais nossa bicho. no meio da borduega naquele tempo as marmelada ruas, as ruas era de 4 metros de largura e não tinha negócio de hand-up para jogar mato Não, batada. não tinha nada não. É Era a... mesmo. Era é a inchada que falava. Era as quatro capinas que tinha que dar por ano. É. Agora hoje, você deixa o mato crescer aí, é duas roçadas que você dá com o trator, está capinando. Está capinando. É. A chuva chegando. Eu vou andar. Certo. Senhor João, foi um prazer muito grande. Obrigado. Foi. Deus abençoe. Amém. O senhor tem uma história bonita. O senhor tem uma construção de família bonita. Graças todo, a Deus. Todo mundo. E o Senhor é um vencedor. Graças a Deus. Deus abençoe. A chuva chegando, a chuva chegando. É, Vão é, correr porque é que vai molhar. Isso é bom, né? Bom.